Querida irmã e querido irmão em Cristo Jesus, graça e paz! Nos últimos 15 anos do meu ministério eu fui muito abençoado com muitos estudos que recebi e produzi, entre eles destaco dois que mais impactaram a minha vida, as quatro leis espirituais e os sete passos para o crescimento espiritual. Basicamente o um cristão tem três problemas que constantemente ocupam sua mente, ou ter certeza da salvação, ou deixar de viver em derrota e frustração, como compartilhar a fé de forma eficaz. Fui no Ministério Pastoral desde 2004 e, neste tempo todo, tive muitas vezes que lidar com todas essas crises no coração de homens e mulheres que verdadeiramente amam a Deus, mas que não conseguem compreender os princípios fundamentais da vida cristã e, por isso mesmo, vivem em derrotas. Sua vida é uma cangurra. Por outro lado, nós, pastores, o tempo todo dizemos às pessoas como elas têm que tentar viver a vida do padrão de Deus, que alcancem vidas, que vivam uma vida vitoriosa, mas não as ensinamos de fato como isso pode acontecer. Mas nós podemos mudar essa história. Eu preparei um curso especial para você. Neste curso de apenas 10 encontros online e melhor, totalmente gratuito, eu lhe transmitirei de forma prática tudo o que eu aprendi sobre os princípios para uma vida cristã abundante e abençoada. Serão apenas 10 encontros online às segundas-feiras, a partir do dia 29 do 6 às 20 horas, com duração média de 1 hora e 15, onde você terá a oportunidade de interagir comigo e eu lhe responderei todas as suas dúvidas sobre este assunto. E tenho certeza que mesmo antes do final das 10 aulas, você irá experimentar um grande crescimento espiritual. Você irá aprender de forma simples e rápida os conceitos essenciais da vida cristã, ter a sua paixão por Jesus renovada de uma forma especial, aplicar esses conceitos na sua vida diária e com isso desfrutar de uma vida vitoriosa e abundante. E ainda será capaz de ensinar a outros sobre a verdadeira vida cristã. Lembre-se, o aprendizado é de graça. Mas a ignorância custa muito caro. Te espero no dia 29 de às 20 horas, no meu canal do YouTube.